A minha rocha e a minha luz Por isso cada vez que eu olho para Ti Eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim Senhor, Tu és o meu Deus forte. A minha rocha e a minha luz Por isso cada vez que eu olho para Ti Eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim Aleluia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 Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, Vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que, de que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, pai eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos, manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, não pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés, nem os profetas, mesmo que alguém, aliás, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Neste instante, eu convido a ficar em pé... Aqueles que serão crismados. Por gentileza. Crismandos e crismandas. Caríssimo Padre Ademir, nosso Vigário-Geral de nossa Diocese, aqui estão os nossos irmãos e irmãs que desejam receber o Sacramento do Crisma. Muito me alegro, Padre Adriano. Por estes que hoje vão receber o sacramento da confirmação do crisma. Acolho em nome da igreja, em nome do nosso bispo Dom Eduardo. Acolho aqueles que serão crismados, todos os padrinhos e madrinhas. Vamos acolhê-los com uma salva de palmas. <risos> Podem sentar-se. Estimado padre Adriano Aqueles que serão crismados, os padrinhos, as madrinhas, todo o povo de Deus Como dizia no início A paróquia de São Benedito hoje está em festa Porque este grupo de adolescentes, jovens, adultos Receberão o sacramento da confirmação do crisma Antes de dirigir uma palavra especialmente àqueles que serão crismados Permita-me uma breve reflexão sobre a liturgia desse domingo O vigésimo sexto domingo do tempo comum Hoje é dia da Bíblia O mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus Palavra sempre viva, atual e eficaz Porque é Jesus Como diz São João no primeiro capítulo e o verbo estava com Deus, era Deus e depois se fez carne, o verbo, a palavra se fez carne em Jesus e habitou entre nós. Por isso nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa que está viva, a palavra de Deus viva, o Cristo ressuscitado. E a liturgia de hoje, o vigésimo sexto domingo do tempo comum, tem como tema central, Deus é amigo dos pobres. Ele não esquece os excluídos, os abandonados, aqueles que mais sofrem. Nós ouvimos, acabamos de ouvir esse texto do Evangelho, Jesus conta aquela parábola do rico esbanjador e do pobre Lázaro. É a única parábola em que Jesus nomeia alguém. Lázaro. Quem é que tem o um nome reconhecido na nossa sociedade? Quem é que tem reconhecimento... Neste mundo, na sociedade Os ricos, quem tem dinheiro Quem faz sucesso, quem tem fama Quem é bonito Quem tem influência sobre os outros Mas muita gente não tem nome Vive na invisibilidade são invisíveis E às vezes nós mesmos não enxergamos pessoas E sabe o que? Normalmente são aquelas que mais nos servem Aquela pessoa que limpa o lugar onde nós vivemos ou trabalhamos Às vezes ela é invisível para nós quando nós vamos aí, sei lá, num restaurante, e tem um garçom lá que vem servir, é verdade, ele ganha, mas ele está servindo. E às vezes é invisível para nós. Quando nós passamos num pedágio, e tem aquela moça, aquele rapaz lá, ele está ganhando, ganha, mas também nos serve. E às vezes nós nem olhamos para a pessoa. Aqueles que nos servem, Deveriam ser aqueles que nós mais reconhecemos nesta vida. E muitas vezes eles não têm nome, no mundo de hoje porque não têm fama, não têm sucesso, não têm dinheiro. E aquelas pessoas que estão no asilo, idosos, e aqueles irmãos nossos especiais, especiais para Deus. Que são atendidos na Pai. E aqueles irmãos nossos, moradores de rua, e quem já foi em São Paulo nos últimos tempos, viu, comprovou, como tem gente, famílias inteiras, morando na rua. Qual é o nome? Quais são os nomes deles, dessa gente? Deus nos chama pelo nome. Dá uma dignidade... Lázaro... E a parábola continua dizendo que este Lázaro... Ele ficava sentado na soleira da porta de um rico esbanjador... E ele ficava ali esperando as migalhas que caíam da mesa... Enquanto isso, cães vinham lamber suas feridas... Lázaro... Daí vem aquela palavra feia, Lazaren, é daí. E o evangelho, ele coloca de forma fatídica. Lázaro morreu e foi levado para junto de Abraão. O rico morreu e foi enterrado, ponto final. Está escrito lá, foi enterrado. É diferente. É diferente. E aí começa uma visão, vocês têm que imaginar, é uma visão, é um pesadelo. De um lado, o pobre Lázaro com Abraão, e aí eu sempre imagino uma cachoeira atrás assim. Um dia de calor. Do lado de lá, o rico esbanjador e no meio, um precipício verdadeiro. Parece que do lado de lá, a coisa estava quente. Porque o rico gritou, pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo nessa cachoeira aí. E vir aqui para molhar a minha língua. Se a língua estava quente, imagina o pé. Estava fervendo no meio daqueles tormentos. E aí Abraão explicou: não tem jeito, existe um abismo entre nós, mesmo que alguém queira ir daqui para lá ouvir, daí para cá, não dá. Onde é que foi construído? Quando é que começou a ser construído aquele abismo? Talvez tenha sido naquela soleira da porta, onde aquele pobre, que por sinal não fala uma palavra sequer, Ficava ali sentado, esperando as migalhas. Morre bem quem vive bem. Por isso é preciso saber viver. Nós não podemos excluir e desprezar ninguém nessa vida. Nós temos que dar dignidade sempre às pessoas. E aí me volto especialmente para aqueles que serão crismados. São João, ele coloca o dia da efusão do Espírito, no dia da Páscoa, para dizer que o Espírito Santo é um dom do ressuscitado. Já São Lucas, que escreveu os atos dos apóstolos, ele diz que a infusão do Espírito Santo Foi no dia de Pentecostes A festa de Pentecostes Ela já, já existia antes de Jesus O que que celebrava a festa de Pentecostes? Vocês se recordam dessa passagem Quando Moisés Na frente do povo de Israel Foram até o Monte Sinai E lá Moisés subiu a montanha e teve uma conversa com Deus. E o que é que Deus entregou para Moisés? As tábuas da lei. Os mandamentos. Gravados na pedra. Quando São Lucas diz. Que a infusão do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Ele está querendo dizer o quê? Que a nova lei agora é a do Espírito Santo. Não mais gravada na pedra Mas no coração da gente Quando se obedece por obrigação Não se faz por amor Não se faz por convicção Vocês Vão ser crismados Dizia É o sacramento da maturidade da fé Da vida adulta Agora não, não é mais o pai, a mãe, o avô e a avó que lhe diz que você deve rezar, que você deve se confessar, que você deve comungar, que você deve seguir Jesus. Agora, vocês, com as próprias pernas, com a convicção, com o coração, é que devem decidir. Eu quero ser discípulo de Jesus. Para isso, Ele nos capacita O Espírito é santo porque é o Espírito de Jesus No dia da Páscoa Naquele segundo domingo Ele soprou sobre os discípulos Rua, em hebraico A palavrinha significa Hálito, sopro divino É aquilo que nos anima Saiu de dentro de Jesus e ele comunicou o Espírito. Quando uma pessoa diz assim. Eu estou desanimado. É sério, hein? A palavra ânima significa alma. Desanimado significa eu perdi a alma. Eu perdi o brilho nos olhos. Perdi a vontade de viver, de fazer o bem. Nós somos animados. Pelo hálito quente, divino, pelo sopro de Deus. Vocês serão crismados. E daí? A partir daí, o quê? Vocês estão chegando numa hora, num tempo de escolhas. Vocês sabem que a vida é feita de escolhas, né? E existe um dom, todos eles são importantíssimos. Mas é preciso pedir o dom também da sabedoria. Não só a sabedoria da escola, aquela enciclopedista, curricular. Mas aquela que Deus deu a Salomão. Capaz do discernimento. Não é todo mundo que tem. Discernir é como pegar uma árvore. É uma visão ecológica errada, só para comparar. É como pegar uma árvore e tirando as cascas até chegar ao cerne. Você diz cerne, aquilo que é fundamental, mais importante, e a partir daí fazer as escolhas, tomar as decisões. É tempo de fazer escolhas. E às vezes você faz uma escolha errada, eu decidi casar com aquela pessoa, pessoa errada, e a vida toda fica torta. E às vezes para endireitar não dá tempo. Pedir, vocês, a graça de fazer as escolhas acertadas na vida, de acordo com a vontade de Deus. Vocês são chamados, caros crismandos, a serem pessoas boas. O Espírito deve conduzir para que vocês reproduzam as obras de Jesus, a começar em casa. Então, tem que pensar, como que eu estou vivendo na minha casa? Eu sou um instrumento de união ou de divisão? Como eu trato os meus familiares, pai e mãe? Com paciência, com misericórdia, no trabalho, na escola, na faculdade? Como eu me relaciono com as pessoas? É um relacionamento Desarmado? Ou sempre rancoroso, provocando discórdia, divisão? Como está a minha vida em relação às pessoas que mais sofrem? E aí é na prática. Quantas pessoas pedem nossa ajuda? Quem segue Jesus, Evangelho, liturgia de hoje. Quem segue Jesus não pode excluir ninguém. Por exemplo, na prática, mesmo aqui em Santa Cruz, nós temos pessoas em situação de rua. Tem um semáforo aí que vai lá para cima, lá, né? Sempre quando eu vou para casa, passo naquele semáforo. E sempre tem gente lá jogando bolinha. E agora eu tenho até medo, porque estão com umas facas assim, fogo. Falei, misericórdia, vai lá. E depois sempre pede lá uma moeda, ou ali, ou lá na, na porta do banco, na farmácia Se você não tem, tá bom, não, não vai ajudar Mas não precisa desprezar Não precisa virar o rosto Não precisa disfarçar Como se a pessoa fosse invisível Porque não é nós somos chamados a acolher a todos Alcoólatras, sim Dogados, também A todos Qual foi a missão de Jesus? Ele resumiu Eu estava com fome Me desse de comer Com sede Me desse de beber Estava doente, preso fosses me visitar Nu, me vestistes sem casa e me acolhestes. O que fizer a um desses pequeninos, É a mim que estará fazendo. Esta é uma missão de todos nós. E de vocês, jovens. Seguir Jesus, Acolhendo os mais necessitados. Os doentes da comunidade, e colocar os dons a serviço Nós estamos a uma semana de um pleito eleitoral A responsabilidade é de todos nós Pensando sempre nos últimos Nos últimos da fila Porque sempre tem gente atrás de nós Sempre tem gente passando maiores dificuldades do que nós Sempre tem gente sofrendo mais do que nós Facilmente nós apontamos as corrupções que existem no mundo O profeta Amós, na primeira leitura de hoje ele fala, do, ele fala dos chefes políticos Domingo passado ele falou dos comerciantes Chamando de atravessadores no tempo de Jesus Amós dizia Eles estão diminuindo o peso e aumentando o preço eu não sei se vocês foram no mercado ultimamente, foram, né? Vocês já perceberam que o pacote de bolacha diminuiu? E outros pacotes também? Eu lembrei de Amós na hora, do profeta Amós. E o preço ou se manteve ou aumentou. E hoje Amós fala dos chefes políticos da falta de amor para com o próximo. De esbanjar, da ganância, como Jesus falava na parábola, nós apontamos a corrupção dos outros, mas às vezes, no pequeno mundo que vivemos, nós também promovemos a corrupção. Quando nós queremos um privilégio, passando na frente de alguém numa fila, quando alguém compra um produto de pirataria é corrupção quando alguém vai atrás de um atestado médico para fazer qualquer coisa o meu irmão uma vez jovem, trabalhava lá numa empresa e ele tinha uma festa no dia ele falou, eu queria tanto ir nessa festa mas estou trabalhando o que ele fez? procurou um médico para ver se arrumava um atestado corrupção pura corrupção pura, para ver se arrumava um atestado, foi lá, e ele não voltava, não voltava, e a mãe começou a ficar preocupada, o seu irmão não estava, não volta, ligaram no celular dele, aonde você está? Ele disse, estou tomando soro, é bem feito, é, é o soro do pecado... Foi, mas você tem o quê? Ele falou, não, eu, eu fui aqui buscar um atestado eu Falei, estava com dor de cabeça Ele me colocou soro Viu? Corrupção pura então, Às vezes no nosso mundo ali pequeno Nós também cometemos corrupções Uma vaga de uma preferencial E nós vamos lá e vamos... Ah, só um pouco ali De um cadeirante, de um idoso Corrupção quando nós usamos um sinal que nós não estamos pagando Puxamos de corrupção E assim tanto Comprar carteira de motorista Lembra que antigamente se comprava carteira de motorista? Não sei se hoje em dia compra Antigamente tinha até o nome da cidade lá no Paraná Que ia lá para comprar a carteira E aí o povo dizia assim Virou até ditado Aí foi tirou carteira lá no Paraná Porque comprava Corrupção E assim tantas outras nós somos chamados a lutar no mundo da gente, para transformar o mundo dos outros. Com que moral eu vou apontar os outros, se no meu próprio olho existe uma trave? Vou tirar o cisco do olho do irmão? Estimados caros crismandos, que vocês possam colocar os dons a serviço dos outros quem não vive para servir, não serve para viver, não serve, vocês fazem parte de uma comunidade, aqui São Benedito, que tem muitas pastorais e movimentos, começa por aí, pensando na comunidade, precisa de gente para catequese, precisa de gente para o grupo de jovens, precisa de gente para fazer leitura na, na missa, para participar de grupo de música, e tantas outras pastorais e movimentos sociais... Vocês são chamados ao engajamento, a seguir Jesus, a buscar estar mais perto de Jesus. Nestes dias, Padre Adriano, creio que o senhor também, nós atendemos muitas confissões. De gente que se preparando para a primeira Eucaristia e para o Crisma. E sabe o que eu ouvi? Não estou revelando segredo de confissão. Estou falando algo que serve para todos. Perguntava assim A última vez que você se confessou Está preparando para o crisma Aí dizia a, a última vez foi a primeira comunhão Agora vai ser crismado É verdade que houve uma pandemia no meio ali né? Mas Qual que é a próxima vez agora Que vai buscar o sacramento da cura Da confissão Quando for casar Ou quando for antes de morrer então, é preciso colocar-se no caminho da igreja, também sacramental, ouvindo a palavra de Deus, participando da comunidade. Que vocês sejam felizes, porque se existe uma característica que se cobra da juventude, é que vocês transmitam a alegria, a esperança de um mundo melhor, que começa dentro da casa de vocês, e se espalha pela comunidade. Que o Espírito Santo seja guia, ilumine, conduza a vida de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.